Capítulo 16 Grandes Médiuns de 1870-1900 Charles H. Foster, Madame d'Esperance, William Eglinton e Statham Moses Apareceram muitos médiuns notáveis, alguns dos quais se tornaram famosos no período de 1870-1900. Entre os de notoriedade estão D.D. Home, Slade e Monk, já citados. Podemos destacar ainda outros quatro, cujos nomes perdurarão na história do movimento, a respeito dos quais faremos breve relato. O americano C.H. Foster, Madame d'Esperance, Eglinton e o reverendo W. Staton Moses. Charles H. Foster teve a sorte de contar com um biógrafo que o admirava tanto que o chamou de o maior médium desde Swedenborg. Há certa tendência da parte dos escritores de exagerar o valor de um sensitivo com quem mantiveram contato. Entretanto, não se pode desconsiderar o fato de que o Sr. George C. Ballet, em Ovidente de Salem, apresenta-se como amigo íntimo de Foster, dizendo ser este realmente um médium notável. Com efeito, sua fama não se circunscrevia à América, pois viajou intensamente, tendo visitado a Austrália e a Grã-Bretanha. Neste último país, fez amizade com Bower Lytton, visitou Knabworth e tornou-se a fonte inspiradora de a estranha história de Margrave Consta que Foster era um grande clarividente, além de possuir o dom especial de mostrar, na própria pele, geralmente no antebraço, o nome ou as iniciais do espírito por ele visto. Este fato, repetindo-se frequentemente, foi a tal ponto examinado que torna impossível a dúvida. Quanto à causa do fenômeno, esta é outra questão. Muitas características da mediunidade de Foster apontam mais para a expansão de sua própria personalidade que para a intervenção de uma inteligência externa. Parece inacreditável, por exemplo, que espíritos de autores famosos, tais como Virgílio, Camões e Cervantes, tenham ficado à espera desse iletrado da Nova Inglaterra para manifestar-se. É de notar segundo, contudo, que Ballet, com o peso de sua autoridade, confirma o fato, ilustrando-o com muitas citações de conversas mantidas por ele com as referidas entidades, as quais eram capazes de citar o conteúdo de qualquer estrofe selecionada de sua copiosa biblioteca. Essa evidência de conhecimentos literários, além da capacidade de Foster, possui certa analogia com os testes frequentemente empregados nos últimos anos em que se consegue a pronta citação de determinada linha de um livro qualquer de uma biblioteca. Tal fato não reclama a presença efetiva do autor do livro, mas indica a existência de uma faculdade indefinida que se encontraria no eu etéreo do médium, ou, talvez, a participação de um guia espiritual, que teria condições de obter rapidamente, por meios supranormais, os informes requeridos. Os espiritualistas supervalorizaram tanto esse caso que não podem pretender sejam da mesma qualidade todos os fenômenos psíquicos do gênero. Entretanto, Confesso o autor ter verificado grande quantidade de informações que, registradas ao longo do tempo, em vários locais, nos foram transmitidas sem que fosse possível ao médium consultar, por meios normais, as fontes desse conhecimento. O dom especial que possibilitava o aparecimento de letras no corpo do médium, antes referido, ocasionou algumas situações cômicas. Barlett relata o ocorrido numa consulta feita a Foster por um certo Sr. Adams. Quando este ia saindo, o Sr. Foster lhe disse que, em toda a sua experiência, jamais tinha conhecido alguém que lhe trouxesse tantos espíritos. A sala estava cheia deles indo e vendo Aproximadamente às duas da manhã do dia seguinte, o Sr. Foster chamou-me e disse «George, você poderia fazer o obsequio de acender o gás? Eu não consigo dormir. A sala está ainda repleta dos familiares de Adams escrevendo seus nomes. E, para meu espanto, uma lista de nomes da família de Adams surgiu no corpo do médium». Contei onze nomes diferentes, um escrito na testa, outros nos braços e vários nas costas. Tais histórias prestam-se certamente às zombarias. Entretanto, temos muitas provas de que é maior o senso de um no além que entre nós. Poderiam comparar as letras escarlates rabiscadas na pele de Foster com o bem conhecido fenômeno dos estigmas, que aparecem nas mãos e nos pés dos devotos. Neste último caso, a concentração do pensamento em determinado assunto provoca um resultado objetivo. No caso de Foster, pode ser que o pensamento de alguma entidade invisível produzisse efeitos semelhantes. Devemos ter sempre em mente que todos somos espíritos, no corpo ou fora dele possuindo as mesmas forças psíquicas em graus variados. O entendimento de Foster a respeito de sua própria mediunidade parece ter sido bem contraditório, pois declarou muitas vezes, como fizeram Margaret Fox Kane e os Davenports, que não tinha condições de atribuir os fenômenos a entidades espirituais. No entanto, Todos os participantes de suas sessões eram levados a pensar o contrário. Ele descrevia minuciosamente a aparência dos espíritos, transmitindo mensagens em nome destes aos parentes vivos. Como de ele era excessivamente crítico a respeito de outros médiuns. Não acreditava nas faculdades fotográficas de Manler, embora estas tivessem sido tão bem verificadas quanto as suas. Parece ter possuído, em grau exagerado, o temperamento inconstante do médium típico, facilmente influenciável para o bem ou para o mal. Seu biógrafo amigo, efetivamente um observador atento, diz a esse respeito. Ele possuía expressiva dualidade de comportamento, não alternava apenas as faces do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, mas representava meia dúzia de diferentes Jekylls e Hydes. Nota do leitor. Referência ao livro O Médico e o Monstro. Possuía, de um lado, dotes excepcionais e, de outro, demonstrava deplorável deficiência. Era um gênio desequilibrado e, às vezes, poder-se-ia dizer... Louco, tinha um coração imenso a ponto de abarcar o mundo. Lágrimas para os aflitos, dinheiro para os pobres, compaixão para todos os suspiros. Nada obstante, em outras ocasiões, encolhia o próprio coração como se quisesse fazê-lo desaparecer. Tornava-se mal-humorado e, com a petulância de uma criança, maltratava os melhores amigos. Esgotava muitos de seus amigos como um cavalo indomável faz com o dono. Nada lhe servia de freio. Foster não era mal, mas totalmente incontrolável. Seguia seu próprio caminho, que frequentemente era o errado. Tinha a imprevidência da criança. Vivia o dia presente, não se importando com amanhã. Se fosse possível, fazia exatamente o que queria não pensando nas consequências. Não aceitava conselhos, simplesmente porque não podia. Era impermeável as opiniões alheias, conquanto, aparentemente, se submetesse a todas as vontades. Apesar de tudo, não abusou das condições físicas, pois permaneceu em perfeita saúde até o fim de sua vida. Quando alguém lhe perguntava, ''Como está a saúde?'' Sua resposta favorita era, excelente, estou simplesmente vendendo saúde. Essa mesma inconstância apresentava-se em seu trabalho. Em certas ocasiões, poderia sentar-se à mesa todo dia e entrar pela noite, submetendo-se a grande esforço mental. Poderia continuar assim dia após dia e noite após noite. Depois, vinham dias e semanas em que não fazia coisa alguma. Jogava fora centenas de dólares e desapontava as pessoas sem que, aparentemente, houvesse razão para isso, a não ser sua vontade de ficar à toa. Madame d'Esperance, cujo nome verdadeiro era a Sra. Hope, nasceu em 1849. Sua carreira mediúnica durou 30 anos, período em que realizou sessões não só na Grã-Bretanha, como no continente. Sua primeira aparição pública deveu-se a T. P. Barcas, cidadão de Newcastle bastante conhecido. Naquela época, era ela muito jovem e possuía a educação típica da classe média. Entretanto, quando em transe parcial, demonstrava em grau acentuado Aquele dom de sabedoria e conhecimento que São Paulo colocava no ponto culminante da hierarquia espiritual. Bacas narra que preparava longas listas de questões relativas a todos os ramos da ciência. As respostas vinham rapidamente pelas mãos da médium, geralmente em inglês, mas algumas vezes em alemão e até em latim. O senhor Barcas resume assim essas questões: todos admitem a impossibilidade de alguém responder a tantas e complicadas questões abrangendo setores científicos de seu total desconhecimento, empregando para isso apenas os meios naturais: ver e desenhar com exatidão em completa obscuridade pelos processos normais; ler no escuro o conteúdo de cartas fechadas usando a visão comum, ou ainda escrever com rapidez e correção, longas comunicações em língua alemã, desconhecendo este idioma. Tais fenômenos, porém, ocorriam com essa médium, sendo também demonstrados quanto os fatos corriqueiros da vida diária. Devemos considerar, no entanto, que... Sem conhecer os limites da força exteriorizada pela liberação total ou parcial do corpo etéreo, não poderemos dizer, com segurança, se as manifestações dessa natureza são devidas à intervenção dos espíritos. Elas demonstram a existência de uma personalidade psíquica notável, mas, em princípio, nada mais que isso. A fama de Madame d'Esperance, entretanto, originou-se de faculdades indubitavelmente mediúnicas. No livro de sua autoria, No País das Sombras, há uma descrição completa de sua mediunidade. Essa obra, ao lado da de A. J. Davis, Vara Mágica, e da de Turvey, Os Princípios da Vidência, pode ser considerada uma das mais notáveis autobiografias psíquicas de nossa literatura. Não é possível lê-la sem que se fique impressionado com os bons sentimentos e a honestidade da escritora. Assim como outros grandes sensitivos, Madame d'Esperance, em sua infância, brincava com espíritos de crianças tão reais para ela quanto eram as pessoas vivas. Essa faculdade de clara evidência perdurou por toda a vida, sendo-lhe adicionada outra ainda mais rara, a de materialização. O livro citado contém fotografias de Hollande, uma bela moça árabe, que representava para médium o que Kate King era para Florence Cook. Não raro, materializava-se enquanto Madame Desperance estava sentada fora da cabine, à plena vista dos assistentes. A médium, assim, podia ver a estranha emanação de seu corpo, tão íntima para ela e, ao mesmo tempo, tão distinta. Eis sua própria descrição. As vestes finas de Holande permitiam que se visse nitidamente o rico tom de oliva de seu pescoço, de seus ombros, braços e tornozelos, seus cabelos negros, longos e ondulados, desciam-lhe pelos ombros até abaixo da cintura, e eram presos, no alto da cabeça, por pequeno turbante. Seu rosto miúdo e regular tinha um ar provocante. Seus olhos eram negros, grandes e vivos. Todos os movimentos apresentavam-se tão graciosos quanto os de uma menina, ou... Esta foi minha impressão quando a vi de pé, entre as cortinas, meio tímida e meio audaz, como os de uma gazela. Madame Desperance relata que, no decorrer de uma das sessões, sentiu como se teias de aranha lhe roçassem a face e as mãos. Viu, então, pela tênue claridade que passava por entre as cortinas da cabine, uma serração esbranquiçada semelhante à fumaça de uma locomotiva, flutuando em seu derredor. Essa massa vaporosa logo se transformou numa forma humana. No exato momento em que sentiu o que ela define como teia de aranha, uma sensação de vazio a fez perder o controle dos próprios membros. O honorável Alexander Aksakov, de São Petersburgo, Conhecido pesquisador de psiquismo e editor do Psiquiski Studien, em seu livro Um Caso de Parcial Desmaterialização, descreve uma incrível experiência na qual o corpo da médium foi parcialmente dissolvido. Comentando o assunto, observa o referido autor: "O fato frequentemente notado". Da semelhança entre a figura materializada e a médium, encontra aqui sua explicação natural. Como a figura é apenas a duplicata da médium, é razoável que tenha todas as características fisionômicas desta. Embora, como diz Aksakoff, o fenômeno pareça natural, é natural também ser ridicularizado pelo cético, até que este, em virtude de uma experiência mais ampla, se convença de que o cientista russo está com a razão. O autor já participou de sessões em que viu autênticas duplicatas do rosto do médium, a ponto de sentir-se compelido a denunciar a fraude. Mas, observando com paciência, verificou que, em ocasiões de maior concentração de força, surgiam rostos que não podiam ser confundidos com o do médium, por maior fosse o esforço de imaginação. Em alguns casos, parecia que a força invisível, que em geral não se importa muito com os defeitos de suas criações, se apossava primeiramente do rosto do médium. Este se encontrava inconsciente, colocando-lhe em seguida adornos ectoplásmicos para transformar-lhe a aparência. De outras vezes, poder se crer que o duplo etéreo do médium era a base da nova criação. Assim acontecia com Kate King, a qual, por vezes, se apresentava com feições semelhantes às de Florence Cook, ainda que diferisse desta na estatura e na coloração da pele. Em outras ocasiões, a figura materializada era-lhe totalmente distinta. O autor observou as três fases de construção de um espírito, no caso da médium americana, senhorita Ada Bézine, cuja imagem ectoplásmica algumas vezes tomava forma de um índio musculoso e bem desenvolvido. A história de Madame Desperrances retrata bem essa variedade de concentração de força. O Sr. William Oxley compilador e editor de um trabalho notável, em cinco volumes, intitulado Revelações Angélicas, falou a respeito da produção por Yolande, a figura materializada, de 27 rosas numa só sessão, referindo-se também à materialização de uma planta rara. Escreve o Sr. Oxley. Na manhã seguinte, fotografei a planta, Ixora Crocata, e, posteriormente, trouxe-a para casa, colocando-o na estufa aos cuidados do jardineiro. Manteve-se viva por três meses, depois, murchou. Doei, então, a maior parte das folhas, guardando comigo apenas a flor e as três folhas da extremidade que o jardineiro cortou, quando cuidava da planta. Consta que... Na sessão de 28 de junho de 1890, houve a materialização de um lírio dourado de sete pés de altura, na presença do senhor Aksakoff e do Professor Butlerov, este último também de São Petersburgo. A flor, da qual foram tiradas seis fotografias, manteve-se materializada por uma semana. Após esse tempo, dissolveu-se. Vê-se uma dessas fotografias na página 328 do livro No País das Sombras, já citado. Uma forma feminina, algo mais alta que a médium e conhecida pelo nome de e. I. Ali, provocou a maior admiração. Diz o Sr. Oxley, vi muitas formas materializadas, mas nunca tinha visto uma de simetria tão perfeita e com um semblante tão belo. A figura materializada presenteou-o com o referido lírio e, em seguida, retirando o véu que lhe cobria o rosto, beijou-lhe a mão. Depois, estendeu-lhe a sua, que ele beijou. Como se encontrava sob a luz... Vire nitidamente o rosto e as mãos. O semblante era belo e as mãos macias, quentes, perfeitamente naturais, e, a não ser pelo que se seguiu, poderia ter pensado que segurava a mão de uma mulher de carne e osso, perfeitamente natural e, ao mesmo tempo, extremamente bela e pura. Em sequência... O Sr. Oxley relata que a figura materializada ficou distante da média um dois pés, dentro da cabine, e, à vista de todos, se desmaterializou, fundindo-se a partir dos pés, de tal modo que apenas a cabeça ficou à mostra no chão. Em seguida, esta diminuiu pouco a pouco até formar um ponto branco, o qual, após alguns instantes, não mais foi visto. Na mesma sessão, materializou-se uma criança e colocou três dedos de sua mãozinha na mão do Sr. Oxley. Segurou este, então, a minúscula mão na sua e deu-lhe um beijo. O fato ocorreu em agosto de 1880. O Sr. Oxley registra uma experiência que, além de muito interessante, é de grande valor como prova. Enquanto Yolande. A moça árabe falava a uma senhora participante da reunião, a parte superior de suas brancas vestes caiu, revelando-lhe as formas. Notei a imperfeição da figura, pois o busto era pouco desenvolvido e a cintura irregular, fato que demonstra sua aparência incomum. E ele poderia ter acrescentado, sem semelhança alguma com a médium. Ao escrever a respeito de como um médium se sente durante as materializações, Madame d'Esperance lança alguma luz sobre a curiosa ligação constantemente notada entre o médium e a forma espiritual. Descrevendo uma sessão em que está sentada do lado de fora da cabine, diz ela. Em dado momento, aparece outra forma pequena e delicada, com os bracinhos estendidos. Uma mulher, colocada no final da sala, levanta-se, aproxima-se da aparição e ambas se abraçam. Ouço sons inarticulados. — Ana, ó oh Ana, minha filha, minha querida filhinha. Em seguida, outra assistente se levanta e também abraça o espírito. Ouço, então, soluços e exclamações misturadas com bênçãos. Sinto meu corpo balançar de um lado para outro. Nada mais vejo, tal escuridão que se faz. Sinto dois braços envolvendo-me os ombros. Um coração bate contra o meu peito. Percebo que algo está acontecendo. Ninguém está perto de mim. Ninguém me presta a mínima atenção. Todos os olhares se voltam para aquela figura pequena, branca e esquia, nos braços das duas mulheres em pranto. Deve ser meu coração que ouço bater tão distintamente. Contudo, de certo, os braços de alguém me enlaçam. Nunca senti, de modo tão nítido, um abraço. Começa a conjecturar. Quem sou eu? Sou eu a aparição em vestes brancas, ou sou eu a mulher que permanece sentada na cadeira? São meus aqueles braços em volta do pescoço da senhora mais idosa, ou os meus são os que descansam em meu colo? Sou eu o fantasma? Se assim é, como chamarei o ser que se encontra na cadeira? Tenho a certeza de que beijam meus lábios, e meu rosto está todo molhado com as lágrimas abundantemente derramadas pelas duas mulheres. Mas como pode ser isso? Essa incerteza quanto à própria identidade é apavorante. Quero estender uma das mãos que repousam sobre meu colo. Não consigo fazê-lo. Quero tocar alguém para saber se sou eu mesma ou se tudo não passa de um sonho, se Ana sou eu ou se, de algum modo, me encontro imersa em sua personalidade. A médium ainda estava nesse estado de incerteza, quando outro espírito de criança, materializado, vem e põe suas mãos entre as dela. Como me sinto feliz com esse toque, ainda que seja de uma criancinha, pois ele faz aparecerem as dúvidas sobre quem sou e onde estou. Enquanto vivencio tudo isso, a alva forma de Ana desaparece na cabine, e as duas mulheres voltam a seus lugares, lacrimosas, agitadas pela emoção, mas imensamente felizes. Não causa surpresa o fato de um dos assistentes das reuniões de Madame d'Esperance ter declarado após segurar a figura materializada, ser esta a própria médium. Vale a pena transcrever a opinião de Aksakov sobre o assunto. Alguém poderia agarrar a forma materializada, segurá-la, dizer a si mesmo que se trata da médium em carne e, osso, e isso não constituir prova de fraude. De fato, segundo nossa hipótese, que aconteceria se agarrássemos do duplo da médium a tal ponto materializado que, na cadeira atrás da cortina, restasse apenas o simulacro invisível do medianeiro. É óbvio que o simulacro, essa pequena porção fluídica e etérea, seria imediatamente absorvido pela figura materializada, a qual passaria, então, a ser a própria médium. Na introdução escrita para o citado livro de Madame d'Esperance, Aksakoff enaltece não só como médium, mas também como pessoa. Diz ele que ela demonstrava tanto interesse quanto ele mesmo na busca da verdade. Para isso, submetia-se de boa vontade a todos os testes que ele achasse por bem impor-lhe. Incidente interessante na carreira de Madame Desperance foi seu êxito em reconciliar o professor Friese de Breslau, com o professor Zollner, de Leipzig. O rompimento entre os dois amigos deveu-se à conversão de Zollner ao espiritualismo, mas a médium inglesa foi capaz de oferecer tantas provas da espiritualidade a Friese que este não mais contestou as conclusões do amigo. Observe-se que, no curso das experiências do Sr. Oxley com Madame d'Esperance, foram confeccionados moldes das mãos e dos pés das figuras materializadas com punhos e tornozelos de aberturas tão estreitas que não permitiam a retirada dos membros, a não ser por desmaterialização. À vista do grande interesse despertado pelos moldes de parafina feitos com o médium Kluski, no ano de 1922, em Paris, é curioso notar que o mesmo experimento já tinha sido realizado com êxito nos idos de 1876 por esse estudioso de Manchester, embora só a imprensa espiritualista o tenha divulgado. A última fase da vida de Madame d'Esperance transcorreu, em grande parte, na Escandinávia e foi marcada pela enfermidade adquirida com o abalo sofrido em 1893, quando teria sido desmascarada por imprudente pesquisador de Helsingfors, que agarrou Yolande. Ninguém expressou melhor do que ela o quanto sofrem os sensitivos pela ignorância do mundo que os cerca. No último capítulo de seu notável livro, ela trata desse assunto. E conclui assim. Talvez os que venham após mim... Sofram quanto eu tenho sofrido pela ignorância das pessoas a respeito das leis de Deus. Entretanto, o mundo é hoje mais sábio e pode ser que os médiuns da próxima geração não precisem lutar como lutei contra o fanatismo estreito e os julgamentos cruéis dos estranhos condutores da humanidade. Todos os médiuns referidos neste capítulo... Tiveram um ou mais livros dedicados às suas carreiras. No caso de William Eglinton, há uma obra notável, de autoria de J. S. Farmer, intitulada Entre Dois Mundos, descrevendo a maior parte de suas atividades. Eglinton nasceu em Islington no dia 10 de julho de 1857. Após breve período de frequência à escola, trabalhou na gráfica de um parente seu. Era um garoto sensível, criativo e sonhador. Todavia, como outros tantos grandes médiuns, não apresentou durante a infância sinal algum de ser portador de faculdades psíquicas. Em 1874, com 17 anos, portanto, Eglinton ingressou no grupo familiar dirigido pelo pai, grupo este que tinha por objetivo investigar os chamados fenômenos do espiritualismo. Até então, esse grupo não obtivera resultados nas experiências. Com a chegada do rapaz, entretanto, a mesa ergueu-se gradualmente, a tal ponto que os assistentes foram obrigados a se porem de pé para manter as mãos sobre ela. Em seguida, para satisfação dos presentes, foram dadas respostas a diversas perguntas. Na sessão da noite seguinte, o rapaz entrou em transe, recebendo comunicações autênticas da mãe falecida. Em poucos meses, sua mediunidade ampliou-se, produzindo-se manifestações mais ostensivas. Sua fama como médium espalhou-se, passando a receber numerosos pedidos para realizar sessões. Existia, porém, as investidas para torná-lo médium profissional. Finalmente, em 1875, viu-se compelido a adotar esse caminho. Eglinton descreve assim seus sentimentos quando, pela primeira vez, entrou na sala de sessões, bem como a mudança que nele se operou. Antes de entrar no recinto das experiências, era eu um rapaz cheio de alegria. Tão logo, porém, vi-me diante dos investigadores. Estranho e misterioso sentimento apoderou-se de mim, e eu não pude mais afastá-lo. Sentei-me à mesa, determinado a colocar um ponto final naquela situação, se nada acontecesse. Contudo, algo ocorreu e eu não tive forças para evitá-lo. A mesa começou a dar sinais de vida e vigor. Subitamente ergueu-se do chão e gradualmente foi se levando até obrigar-nos a ficar de pé para alcançá-la. Isso ocorreu em plena luz de gás. Em seguida, respondeu de forma inteligente a várias perguntas, oferecendo numerosas provas às pessoas presentes. A noite seguinte encontrou-nos ansiosos por novas manifestações. O grupo estava maior, pois era a voz corrente que tínhamos visto fantasmas e com eles falado, e coisas similares. Após a leitura da prece habitual, senti-me como se não mais pertencesse a este mundo. Uma sensação de êxtase apoderou-se de mim, e logo entrei em transe. Meus amigos, todos novatos no assunto, tentaram despertar-me usando os mais variados recursos, mas não conseguiram. Passada meia hora, retornei à consciência, sentindo um forte desejo de voltar ao estado anterior. Obtivemos comunicações que me convenceram inteiramente de que o espírito de minha mãe estava ali entre nós. Comecei a perceber quão errada, vazia e material tinha sido minha vida até aquele momento e senti o prazer indescritível de saber com absoluta certeza que todos os que deixavam a terra poderiam a ela retornar, a fim de provar a imortalidade da alma. Usufruímos ao máximo na quietude de nosso grupo familiar essa comunhão com os que haviam partido, tendo sido incontáveis as horas felizes assim vividas. O trabalho de Eglinton assemelha-se ao de Dederholm Home em dois aspectos. Suas sessões, em geral, eram realizadas em plena luz e ele submetia-se de boa vontade a todos os testes propostos. Outro grande ponto de semelhança estabeleceu-se posteriormente. Os resultados que obteve foram vistos e registrados por muitos homens eminentes e por outras testemunhas de boa capacidade crítica. Como Home, Eglinton viajou muito. Tal fato possibilitava a observação de sua mediunidade em diversos locais. No ano de 1878, esteve na África do Sul. No ano seguinte, visitou a Suécia, a Dinamarca e a Alemanha. Em fevereiro de 1880, compareceu à Universidade de Cambridge ali realizando algumas sessões sob os auspícios da Sociedade de Psicologia. No mês de março, viajou para a Holanda, daí seguindo para Leipzig, onde deu sessões para o professor Zollner e outras pessoas ligadas à universidade. Seguiram-se Dresden e Praga. Em Viena, no mês de abril, realizou mais de 30 sessões, com a participação de vários membros da aristocracia. Foi hóspede do barão Hellenbach, conhecido escritor, que em sua obra Preconceitos da Humanidade, descreveu os fenômenos ocorridos enquanto o médium esteve na cidade. Após voltar à Inglaterra, pegou um vapor para a América, em 12 de fevereiro de 1881, permanecendo no novo continente por três meses. Em novembro do mesmo ano, foi à Índia, retornando em abril de 1882, depois de fazer inúmeras sessões em Calcutá. Em 1883, visitou de novo Paris, voltando a esta cidade em 1885, ano em que também retornou a Viena. A seguir, visitou Veneza, que ele descreve como um autêntico viveiro de espiritualismo. Em 1885, em Paris, Eglinton encontrou o famoso artista M. Tissot, que assistiu às sessões realizadas pelo médium, indo, posteriormente, visitá-lo na Inglaterra. Em notável sessão, houve materialização completa de duas figuras. Uma delas era uma forma de mulher reconhecida como parente de Tissot. O artista imortalizou-as numa tela a que deu o título de Aparition Mediaminique. Esta bela e artística produção, da qual há uma cópia na Aliança Espiritualista de Londres, mostra as duas figuras iluminadas por luzes espirituais que carregam nas mãos. Tissot também fez uma água forte do médium, encontrada no frontispício do livro do Sr. Farmer, Entre Dois Mundos. Exemplo típico dessas primeiras manifestações da mediunidade de efeitos físicos de Eglinton é descrito pela senhorita Kislin Berry e pelo Dr. Carter Blake, docente de anatomia do Hospital Westminster. As bancas do casaco do Sr. Eglinton foram costuradas pelos punhos, com uma linha de algodão bem grossa nas suas costas, perto da cintura. Os encarregados de conter o médium amarraram-no à cadeira, passaram uma fita em volta de seu pescoço e colocaram-no de fronte dos assistentes, logo atrás da cortina da cabine, tendo os joelhos e os pés à vista. Em seguida, uma mesinha redonda com vários objetos foi posta fora da cabine à frente do Sr. Eglinton e à vista do público. Um pequeno instrumento de cordas, conhecido pelo nome de Oxford Chimes, foi emborcado sobre os joelhos do médium, pondo-se em cima desse instrumento um livro e uma campainha. Em poucos instantes, as cordas tocaram, embora não fossem acionadas por mão alguma visível. O livro, cuja parte frontal estava virada para os assistentes, se abriu e fechou. Este fato repetiu-se inúmeras vezes, de tal modo que todos puderam presenciar a experiência com segurança. A campainha tocou sem que a borda fosse levantada, e uma caixa de música que estava junto à cortina, mas perfeitamente visível, parou de tocar e depois continuou, sempre com a tampa fechada. Dedos e, algumas vezes, mão completa saíram da cortina. Logo após uma dessas aparições, pediu-se ao capitão Rolleston que passasse o braço pela abertura da cortina, para se certificar de que as amarras e a costura permaneciam intactas. Ele verificou que tudo estava como antes, sendo o mesmo testemunho dado logo depois, por outro assistente. Essa foi uma das inúmeras sessões experimentais realizadas sob os auspícios da Associação Nacional de Espiritualistas Britânicos, em suas dependências na Great Russell Street, 38, Londres. Em relação ao assunto, diz The Spiritualist: As experiências realizadas com o Sr. Eglinton são de grande valor. Não que outros médiums não possam obter, de igual modo, resultados positivos, mas, em seu caso, tais experiências foram observadas e registradas por testemunhas de boa capacidade crítica, cujos depoimentos, de certo, terão peso junto ao público. No início, as materializações de Eglinton eram obtidas à luz da lua, com todos os participantes das sessões sentados em redor da mesa. Não havia cabine para o médium, e quase sempre permanecia consciente. Foi então que um amigo seu, que havia participado de uma sessão com o médium profissional, induziu-o a sentar-se no escuro. Posicionando-se desse modo, ele passou a sentir-se obrigado a assim continuar, mas declarou que os resultados obtidos não tinham as características espirituais dos anteriores. O traço distintivo daquelas primeiras experiências era o fato de que Eglinton se sentava entre os assistentes e suas mãos ficavam presas. Nessas condições, foram vistas materializações completas com luz suficiente para o reconhecimento das figuras. Em janeiro de 1877, Eglinton realizou uma série de sessões em caráter profissional nas imediações do Park Lane em casa da Sra. MacDougall Gregory, viúva do Professor Gregory, de Edimburgo. Delas participaram Sir Patrick e Lady Corkuham, Lorde Bothwick, Sra. Jenkinson, Reverendo Maurice Davis, D.D., Sra. Archibald Campbell, Sir William Fairfax, Lorde Mount Temple e Sra., General Brewster, Sir Garnet e Sra. Wolseley, Lord Avonmore e Sra., Professor Black, e muitos outros. O Sr. Harrison, editor de The Spiritualist, assim descreve uma dessas sessões. Na noite da última segunda-feira, dez ou doze amigos, entre os quais o médium Eglinton, sentaram-se de mãos dadas em volta de grande mesa circular. Em tais condições, o médium era mantido seguro pelos dois lados. Não havia outras pessoas na sala, iluminada fracamente por um fogo bruxuleante que apenas permitia ver a silhueta dos objetos. Eglinton estava sentado perto do fogo, ficando de costas para a luz. Foi quando uma forma, de características masculinas, ergueu-se lentamente do chão e atingiu o nível da mesa, permanecendo cerca de um pé atrás do cotovelo direito do médium. O assistente mais próximo era a Sra. Wiseman, de Orm Square, Bayswater. A forma revestia-se de um pano branco, encobrindo-lhe as feições. Como estivesse perto do fogo, ela pôde ser observada distintamente pelos mais próximos, Todos os que estavam assim colocados puderam constatar que nem a mesa nem os demais assistentes impediam a visão da figura materializada. Quatro ou cinco pessoas viram a aparição ao mesmo tempo, não sendo fato, portanto, fruto de impressões subjetivas. Depois de elevar-se ao nível da mesa, a figura precipitou-se em direção ao piso e não mais foi vista, dando a impressão de ter esgotado as próprias forças. O Sr. Eglinton vestia-se a rigor e estava numa casa estranha. De modo geral, pode-se concluir que essa manifestação não poderia ter sido produzida por meios artificiais. O Sr. Dawson Rogers descreve uma sessão de características notáveis. Ela foi realizada no dia 17 de fevereiro de 1885, sob todas as condições de prova, estando presentes 14 pessoas. Havia uma grande sala destinada à cabine, mas o Sr. Eglinton ali não ficou, permanecendo entre os assistentes, cujos assentos foram dispostos em forma de ferradura. Materializou-se uma figura, que passou a circular pela sala apertando a mão de cada um dos presentes. Em seguida, aproximando-se do Sr. Eglinton, sustentado pelo Sr. Rogers, para que não caísse, segurou-o pelo ombro e o arrastou -o até a cabine. Diz o Sr. Rogers. Era a forma de um homem mais velho e mais alto que o médium algumas polegadas, Vestia-se com um hobby flutuante, apresentando-se cheio de vida e animação. Em determinado momento, postou-se a dez pés do médium. Particularmente interessante é a mediunidade de Eglinton, conhecida como psicografia ou escrita em lousas, em relação à qual existe esmagadora massa de testemunhos. A vista dos admiráveis resultados obtidos, é digno de nota o fato de ter ele realizado sessões por mais de três anos, sem receber a escrita de uma única letra. Só a partir de 1884, concentrou suas faculdades nessa forma de manifestação, então considerada mais apropriada aos iniciantes, especialmente porque todas as sessões se realizavam em plena luz. Eglinton Recusando-se a dar uma sessão de materialização para um grupo de investigadores inexperientes, deu as seguintes razões para sua decisão. Defendo a ideia de que o médium se coloca numa posição de grande responsabilidade, tendo ele o direito de satisfazer, tanto quanto possível, aqueles que o procuram. Minha experiência no assunto leva-me a concluir que nenhum cético, mesmo bem-intencionado e honesto, se dará por convencido simplesmente por participar de uma sessão de materialização, resultando daí mais ceticismo de sua parte e a condenação do médium. Tudo fica diferente dentro de um círculo harmônico de espiritualistas suficientemente habilitados para testemunhar o fenômeno. Com um grupo assim terei sempre o prazer de realizar sessões. Mas o neófito deve ser preparado por outros métodos. Se seus amigos se interessassem em vir a uma sessão de escrita na ardósia, ficarei feliz em marcar uma hora. Do contrário, devo abster-me de realizar a sessão de materialização pelas razões expostas as quais se recomendam por si mesmas tanto a você como a todos os pensadores espiritualistas. É preciso dizer que Eglinton usava ardósias escolares comuns, tendo os assistentes toda a liberdade de trazer as suas. Após lavar-se a ardósia que seria utilizada, colocava-se sobre a mesma um pedaço de lápis apropriado. A ardósia, então, era posta debaixo do tampo da mesa, sendo pressionada contra este segura pela mão de Eglinton, cujo polegar ficava visível na parte superior do tampo. Ouvia-se logo o som da escrita e, ao sinal de três batidas, examinava-se a ardósia, encontrando-se uma mensagem. Aplicando-se o mesmo processo, usavam-se duas lousas de igual tamanho, estreitamente amarradas uma à outra, bem como as conhecidas lousas em forma de caixa, as quais se ligavam cadeados com chave. Em muitas ocasiões obtinha-se escrita com uma única ardose, posta em cima da mesa, sendo o lápis colocado em cima desta, mas debaixo da ardose. O Sr. Gladstone realizou uma sessão com Eglinton em 29 de outubro de 1884, mostrando-se muito interessado pelo ocorrido. Quando Light publicou o relato dessa sessão, Quase todos os jornais importantes do país seguiram-lhe o exemplo, resultando daí considerável publicidade para o movimento. Consta que, ao término da sessão, o Sr. Gladstone disse Sempre considerei os homens de ciência indivíduos presos às próprias rotinas. Fazem eles nobre trabalho em suas áreas específicas de pesquisa, mas quase sempre se mostram de má vontade para dar alguma atenção." A assuntos que parecem estar em conflito com sua maneira de pensar. De fato, não raro tentam negar o que nunca investigaram, sem conseguirem perceber de forma clara a possibilidade de haver forças da natureza que lhes são desconhecidas. Pouco depois, o Sr. Gladstone, conquanto jamais se tenha confessado espiritualista, demonstrou grande interesse no assunto, ao associar-se à Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Eglinton não escapou aos habituais ataques. Em junho de 1886, a senhora Sidwick, esposa do professor Sidwick, de Cambridge, um dos fundadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, publicou no Journal da Sociedade um artigo intitulado Sr. Eglinton. Nesse artigo, depois de citar o relato de diversos participantes de mais de 40 sessões de escrita em Lousa com o referido médium, afirma Quanto a mim, não hesito em atribuir tais realizações a truques hábeis. Ela não tinha experiência pessoal com Eglinton, mas baseou sua declaração na impossibilidade de manter uma observação continuada durante as manifestações. Nas colunas de Light, Eglinton solicitou testemunhos dos assistentes que estavam convencidos da legitimidade de sua mediunidade. O mencionado periódico publicou, em suplemento especial, a resposta de um grande número de pessoas, muitas das quais membros e associados da SPP. O Dr. George Herschel, mágico amador de 14 anos de experiência deu uma das muitas convincentes réplicas à Sra. Sidwick. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas também publicou relatos minuciosos do senhor S. J. Davey, que afirmou obter, por meio de truques, escrita em ardósia semelhante a de Eglinton, e até mais surpreendente que a deste. O Sr. C. C. Massey, advogado, muito competente experiente observador, membro da SPP, endossou o ponto de vista de muitos quando escreveu a Eglinton a respeito do artigo da senhora Sidwick. Concordo com você quando diz que ela não apresenta a menor prova em apoio a tão injurioso julgamento, baseado tão somente em presunções, as quais, a meu ver, são contrárias ao bom senso e experiência adquirida, além de se oporem a um grande número de excelentes testemunhos. De um modo geral, o duro ataque da senhora Sidwick contra o médium teve efeito salutar, porque possibilitou o aparecimento de muitos testemunhos, alguns mais valiosos, outros menos, em favor da autenticidade dos fenômenos por ele produzidos. Eglinton, assim como tantos outros médiums de manifestações físicas, teve também seus desmascaramentos, como ocorreu, certa feita em Munique, ao ser convidado para dar uma série de doze sessões. Dez destas tiveram grande êxito, mas, na décima primeira, embora estivesse com as mãos seguras, foi ele acusado de fraude porque, além de um sapo mecânico ter sido descoberto na sala, encontrou-se posteriormente pó preto no corpo do médium. Tal substância, sem que Eglinton o soubesse, tinha sido usada para enegrecer os instrumentos musicais. Três meses mais tarde, um dos assistentes confessou haver introduzido o brinquedo mecânico na sala. Nenhuma explicação sobre o caso do pó preto veio à tona, mas o fato de as mãos de Eglinton estarem presas deveria ter sido considerado elemento suficiente de refutação. Os conhecimentos atuais, mais amplos sobre o assunto, tem demonstrado que os fenômenos físicos dependem do ectoplasma e que este, quando reabsorvido, transmite ao corpo do médium toda a matéria colorida de que se impregnou. Assim, por exemplo, o Dr. Crawford, após uma experiência com carmim, encontrou manchas desse material na pele da médium, Senhorita Gollinger. Dessa forma, tanto no caso do sapo mecânico quanto no do pó preto, como tantas vezes acontece, o erro está com os que desmascaram e não com o médium. A acusação mais séria contra Eglinton foi feita pelo arquidiácono Colley, que declarou ter descoberto, no sobretudo do médium, quando este realizava uma sessão em casa do Sr. Owen Harris, porções de musselina e de uma barba, que correspondiam a pedaços de pano e de cabelo cortados de supostas figuras materializadas. A senhora Sedwick, em seu artigo no Journal da SPP, reproduziu as acusações do arquidiácono Coley. Eglinton, em sua resposta referida à senhora, limita-se a uma simples negativa, observando que estava na África do Sul, na ocasião em que as acusações foram publicadas dela só tendo conhecimento anos mais tarde. Ao discutir o incidente, diz em Editorial terem sido as acusações em questão amplamente investigadas pelo Conselho da Associação Nacional Britânica de Espiritualistas e rejeitadas, pois o Conselho não pôde, de modo algum, obter provas diretas dos acusadores. E assim continua a Sra. Sedwick suprimiu muitos pontos em sua citação publicada no journal. Deve ser ressaltado primeiramente que os referidos fatos teriam ocorrido dois anos antes do aparecimento da carta onde são feitas as acusações, e que durante esse tempo o acusador não acionou a opinião pública para o assunto. Mesmo agora, só o fez em consequência de ressentimento contra o conselho da associação. Em segundo lugar os trechos suprimidos da carta mencionada pela senhora Sedwick trazem a marca de sua completa desvalia. Afirmamos que pessoa alguma, acostumada a examinar e avaliar provas por métodos científicos, daria a mais ligeira atenção à citada correspondência, a não ser que ela fosse ratificada por mais decisivos testemunhos. Deve-se admitir, todavia, que... Quando um espiritualista de coração, como o arquidiácono Colley, faz uma acusação assim concreta, tal fato é matéria grave, que não pode ser ignorada. É sempre possível que um grande médium, sentindo que suas faculdades o abandonam, como só ia acontecer, recorra à fraude para preencher a lacuna até que elas retornem. Holm narrou como suas forças subitamente o abandonaram por um ano retornando em toda a plenitude após este período. Quando um médium vive de seu trabalho, um ato como esse é assunto sério, que lhe pode trazer a tentação da fraude. Como quer que tenha sido no caso específico, é certo, como demonstramos nestas páginas, que a massa de provas em favor da realidade dos dons de Eglinton é tão volumosa que dificilmente poderá ser abalada. Entre outras testemunhas de suas faculdades, está o famoso prestidigitador Keller, que admitiu, como outros mágicos fizeram, que os fenômenos psíquicos transcendem as possibilidades da prestidigitação. Escritor algum reforçou tanto o lado religioso do espiritualismo quanto o reverendo W. Stanton Moses. Seus escritos inspirados confirmam tudo o que já tinha sido aceito e trazem muitos esclarecimentos sobre o que ainda estava nebuloso. É geralmente considerado pelos espiritualistas o mais alto expoente moderno de seus pontos de vista. Todavia, não lhe dão a palavra final como ser infalível. Ele mesmo afirmou em declarações póstumas, com toda a evidência de autenticidade, ter sido sua experiência ampliada no outro lado, fazendo-o modificar a opinião sobre certas questões. Esse é o resultado inevitável da nova vida para cada um de nós. A questão das opiniões religiosas será tratada em um capítulo à parte, dedicado à religião dos espiritualistas. Além de inspirar o pregador religioso, Staten Moses era vigoroso médium, de tal modo que foi um dos poucos homens que puderam seguir os preceitos apostólicos e os exemplificar não apenas por palavras, mas também pela mediunidade. Esse último aspecto é que será destacado neste ligeiro relato. Ele nasceu em Lincolnshire, no dia 5 de novembro de 1839, sendo educado na Bedford Grammar School e no Exeter College, de Oxford. Voltou-se para o ministério religioso e, após ter servido alguns anos como cura na Isle of Man e outros locais, tornou-se mestre da University College School. Vale a pena citar que, no curso de suas viagens, visitou o monastério de Mount Athos, Ali permanecendo por seis meses, fato raro em se tratando de um protestante inglês. Convenceu-se mais tarde de que essa experiência foi o berço de sua carreira psíquica. Durante o período de exercício do cargo de cura, teve a oportunidade de demonstrar coragem e senso de dever. Isso aconteceu quando da irrupção de uma séria epidemia de varíola em sua paróquia, que não dispunha de médico. Diz seu biógrafo, Dia e noite ele prestava assistência às vítimas da enfermidade, e algumas vezes, depois de haver suavizado os últimos momentos de um sofredor, era compelido a unir os ofícios de padre de coveiro, fazendo o enterro com suas próprias mãos. Não surpreende ter recebido dos paroquianos, ao deixar o local, uma grande manifestação de reconhecimento, que pode ser resumida nestas palavras. Quanto mais o conhecemos e vemos seu trabalho... Mais aumenta nossa admiração pelo senhor. Staten Moses teve sua atenção despertada para o espiritualismo no ano de 1872, em virtude das sessões com Williams e Sr. Lottie Fowler. Muito antes, porém, já havia descoberto que ele mesmo possuía mediunidade em extensão maior que a habitual. Ao mesmo tempo, dispôs-se a fazer um estudo completo do assunto, dedicando-lhe toda a sua poderosa inteligência. Seus escritos, com o pseudônimo de M. A. Oxon, estão entre os clássicos do espiritualismo, como Ensinos Espiritualistas e Elevados Aspectos do Espiritualismo, entre outros. Finalmente, tornou-se editor de Light, sustentando por muitos anos as altas tradições do periódico. Sua mediunidade ampliou-se consideravelmente até abranger quase todos os fenômenos físicos conhecidos. Foi necessário, para isso, entretanto, passar por um período de preparação. Diz ele, Por muito tempo, fracassei nas tentativas de obter a prova desejada e, se tivesse seguido o exemplo de muitos pesquisadores, teria entrado em desespero e abandonado a pesquisa. Tinha tanta convicção de minhas próprias concepções que me vi obrigado a passar por certos sofrimentos pessoais antes de atingir o resultado esperado. Paulatinamente, contudo, juntando um pouquinho aqui e um pouquinho ali, a prova chegou, quando minha mente se abriu para recebê-la. Eram passados seis meses de persistentes esforços para encontrar a prova da sobrevivência do ser humano e sua possibilidade de comunicação após a morte. Em presença de Stanton Moses, pesadas mesas levantavam-se, livros e cartas transportavam-se de uma sala para outra em plena luz. Existem testemunhos de pessoas fidedignas confirmando tais manifestações. O falecido Sgt. Cox, em seu livro Que Sou Eu?, Registra o seguinte incidente ocorrido com Staten Moses. Terça-feira, 2 de junho de 1873, um amigo íntimo, cavaleiro de alta posição social, formado em Oxford, veio à minha residência, na Russell Square, com o intuito de vestir-se para um jantar ao qual compareceríamos. Anteriormente, esse meu amigo já demonstrara possuir consideráveis faculdades psíquicas. Como estávamos com meia hora de folga, fomos para a sala de jantar. Eram exatamente seis horas e, naturalmente, ainda estava claro. Eu abria cartas enquanto ele lia The Times. Devo dizer que minha mesa de jantar é de mogno, muito pesada, estilo antigo, com seis pés de largura e nove de comprimento. Está em cima de um tapete turco, o que muito dificulta sua movimentação. Em tentativa posterior, verificou-se que eram necessários dois homens fortes, agindo simultaneamente, para movê-la uma polegada. Estava sem -se toalha, e a luz incidia em cheio sobre ela. Não havia pessoa alguma na sala, exceto meu amigo e eu. Subitamente, enquanto permanecíamos sentados, ouvimos batidas fortes e continuadas no tampo da mesa. Meu amigo segurava o jornal com ambas as mãos, tendo um braço apoiado na mesa e o outro no espaldar da cadeira. Sentava-se ele de lado, de tal modo que as pernas e os pés não ficavam debaixo da mesa. Em seguida, a mesa tremeu como se estivesse febreu. Depois, oscilou de um lado para o outro tão violentamente que quase deslocou as oito pesadas colunas que lhe serviam de pernas. Moveu-se então para a frente cerca de três polegadas. Olhei debaixo da mesa para segurar-me de que ninguém a tocava, mas ela continuava a mover-se, e as batidas soavam fortes no tampo. Essa súbita erupção de força aquela hora e naquele lugar, sem que ninguém estivesse presente, fora nós dois, e sem que houvesse qualquer pensamento no sentido de provocar tais manifestações, nos causou profunda surpresa. Meu amigo disse que nada parecido havia ocorrido antes com ele. Falei que deveríamos aproveitar a inestimável oportunidade a nós oferecida por aquela poderosa força em ação para tentar o um movimento sem contato. Tudo favorecia a realização de uma experiência de suma importância, a presença de apenas duas pessoas, a luz do dia, o lugar, o tamanho e o peso da mesa. Aceita minha sugestão, posicionamos-nos de pé, cada um de um lado do móvel. Ficamos a dois pés da mesa e mantivemos as mãos oito polegadas acima dela. Em um minuto, ela agitou-se violentamente. Depois, moveu-se sete polegadas sob o tapete e, a seguir, ergueu-se três polegadas do lado onde meu amigo se encontrava. Logo após, levantou-se igualmente do meu lado. Finalmente, meu companheiro colocou as mãos quatro polegadas acima da extremidade da mesa e solicitou a esta que se levantasse e o tocasse três vezes, o que foi feito. Em seguida, atendendo a pedido semelhante, a mesa levantou-se até minha mão, a qual estava na sua outra extremidade, em igual posição e à mesma altura. Num domingo de agosto de 1872, em Douglas, na Isle of Man, obteve-se notável demonstração de força espiritual. Os fatos são relatados por Staten Moses e confirmados pelo Dr. Spear e Sra, em cuja residência os fenômenos se deram, no período entre o café da manhã e as 10 horas da noite. O médium era acompanhado por batidas em qualquer lugar onde estivesse e, mesmo na igreja, ele, o doutor Spear e sua senhora as ouviam, sentados em seus respectivos bancos. Retornando à casa, Stato Mouses descobriu, em seu quarto, que certos objetos foram removidos da penteadeira para a cama e aí dispostos em forma de cruz. Saiu do aposento a fim de trazer o doutor Spear para testemunhar o acontecido e, ao voltar, Descobriu que o colarinho, por ele retirado cerca de um minuto antes, tinha sido posto em torno do topo da improvisada cruz. Ele e o Dr. Spear trancaram a porta do quarto e foram almoçar. Durante a refeição, ouviram-se fortes batidas, movendo-se a pesada mesa de jantar três ou quatro vezes. Em inspeção posterior ao referido quarto, eles verificaram que dois outros objetos tinham sido também retirados da mala de viagem e adicionados à cruz. O quarto foi trancado outra vez e, em três visitas subsequentes, viram que a cruz estava crescida de novos objetos. Disseram que, na ocasião da primeira ocorrência do fenômeno, não havia na casa pessoa alguma apta a realizar truques e que, posteriormente, foram adotadas as devidas precauções para que tal coisa não ocorresse. Eis a versão da senhora Spear sobre os mesmos acontecimentos. Enquanto estávamos na igreja, todos ouvimos as batidas que se produziam ao longo dos bancos onde nos sentamos. Em nosso retorno a casa, o senhor S.M. encontrou em sua cama, dispostos em forma de cruz, três objetos que antes estavam na penteadeira. Chamou ao quarto o doutor S. para que este também visse o acontecido durante nossa ausência. O doutor S. ouviu então fortes pancados no pé da cama e em seguida trancou a porta, pus a chave no bolso e deixou o quarto vazio por algum tempo. Fomos jantar, mas durante a refeição, a grande mesa, coberta de copos, porcelanas e outros objetos, moveu-se repetidamente trepidou e produziu batidas. Parecia estar cheia de vida e movimento. Algumas batidas acompanhavam a melodia de um hino que nossa filhinha estava cantando, enquanto batidas inteligentes seguiam nossa conversação. Fizemos várias visitas ao quarto fechado, sempre encontrando a cruz acrescida de algum objeto. O doutor S. pegava a chave, abria a porta e saía do quarto por último. Por fim, tudo cessou, após a cruz ser colocada abaixo do centro da cama e serem usados todos os objetos que estavam na valise de viagem de nosso amigo. Todas as vezes que íamos ao quarto, ouviam-se as batidas. Alguém propôs deixássemos um pedaço de papel e lápis em cima da cama. Feito isso, ao voltarmos ao aposento, ali encontramos escritas as iniciais de três amigos do Sr. M., já falecidos, e que ninguém na casa, a não ser ele próprio, conhecia. A cruz em referência era perfeitamente simétrica e tinha sido formada num quarto fechado, onde ninguém teria condições de entrar. Com efeito, foi uma surpreendente manifestação de força espiritual. Um desenho mostrando os vários objetos de toalete dispostos em cruz aparece na página 72 do livro Modernos, Místicos e Moderna Magia, de Arthur Lilley. Outros exemplos são citados no apêndice. Em suas sessões com Dr. Spear e Senhora, muitas comunicações foram recebidas, dando provas de identidade dos espíritos, com indicação de nomes, datas e lugares desconhecidos dos presentes, mas posteriormente verificados. Ao que consta, um grupo de Espíritos estava associado à mediunidade de Stato Moses. Este recebeu, por meio deles, através da escrita automática, durante o período de 30 de março de 1873 até o ano de 1880, um corpo de ensinamentos, os quais, selecionados, constituíram os ensinos espiritualistas. Na introdução do livro, assinala Stato Moses a temática é de caráter elevado e puro, sendo muitos desses ensinos de aplicação pessoal, pois se dirigem à minha própria instrução. Posso dizer que, neste conjunto de comunicações escritas, recebidas sem interrupções até 1880, jamais identifiquei frivolidades, tentativas de gracejos, vulgaridades, incongruências, declarações falsas ou enganosas, coisa alguma, portanto, incompatível com o objetivo almejado e constantemente repetido de instrução, esclarecimento e orientação por meio de espíritos devidamente preparados para a tarefa. Julguei essas inteligências comunicantes como eu mesmo desejaria ser julgado, e elas demonstraram ser realmente o que pretendiam ser. Suas palavras exalavam sinceridade e seus propósitos eram sóbrios e sérios. No livro Os Guias de Stanton Moses, do Sr. A. W. Tetley, publicado em 1923, há uma minuciosa descrição dos autores dessas comunicações, muitos dos quais de nomes respeitáveis. Stanton Moses participou da formação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas em 1882, mas afastou-se da corporação em 1886, desgostoso pela forma com que a sociedade tratou o médium William Eglinton. Foi também o primeiro presidente da Aliança Espiritualista de Londres, criada em 1884, cargo por ele ocupado até a morte. Além de escrever as obras Identidade dos Espíritos, (1879). Elevados Aspectos do Espiritualismo, 1880, Psicografia, 2 edição, 1882, e Ensinos Espiritualistas, 1883, Statham Moses contribuía com frequência não só para a imprensa espiritualista, mas também para o Saturday Review, o Punch e outros jornais conceituados. O magistral resumo de sua mediunidade foi escrito pelo Sr. F. W. H. Myers e publicado nos Proceedings, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Noticiando-lhe a morte, diz o Sr. Myers. Pessoalmente, considero sua vida uma das mais valiosas de nossa época e de poucos homens ouvi experiências pessoais tão importantes quanto as que me relatou. Pode-se dizer que os médiums referidos neste capítulo possuíam os diferentes tipos de mediunidade predominantes em sua época. Outros houve, entretanto, quase tão conhecidos quanto os citados. Assim, por exemplo, a senhora Marshall trouxe ensinamentos a muitos. A senhora Guppy mostrou faculdades que, em certos aspectos, jamais foram ultrapassadas. A senhora Everett Médium não profissional, durante toda a sua longa vida foi um centro permanente de energia psíquica. E a Sra. Mellon, tanto na Inglaterra como na Austrália, produziu fenômenos físicos extraordinários, especialmente materializações. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.